Tá vendo? Olá, ouvintes. Meu nome é Pedro Zambarda e você acompanha toda terça-feira, 5 da tarde, ao vivo, o Station, seu programa de animação japonesa na Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.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 Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado.com.br ou pelo WhatsApp do 94036-6603. Especializados em ar condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar Condicionado, 11 94036-6603. Tio cara, já voltamos, hein? Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor do programa. Estou aqui com Monique Alves, diretamente de Curitiba. Tudo bem, Monique? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, Pedro. <risos> hoje ela tá animada. Eu tô animada, não dormi, tô abada de café. Você já sabia, já, já sabia muita. o que ia acontecer hoje, né? Eu vi, eu, é, eu vi tua postagem sacana, como é que é? Vamos ver se vai ter Resident Evil 3. Se não rolar, esse post não existiu, isso foi boa. É. Ah, porque que assim, apesar de todas as especulações, a gente não tinha certeza uhum. se ia rolar mesmo, né? Mas o pessoal deu uma soprada pra você, vai. Deu, e, aliás, tem muita gente achando que eu tô dando uma de Caxias, que eu não sabia de nada. Mas, gente, é, assim, eu, eu sabia que o jogo estava em desenvolvimento, eu já tinha visto duas imagens do jogo, mas eu não podia falar nada, porque senão eu ia prejudicar quem me contou. Uhum. Então, né, mas assim, eu sabia. Mas, nossa, o pessoal tá achando ruim, porque eu tô contando que eu já sabia... Gente, qual é o problema você do Fabiano? Do eu é maior toda? especialista do jogo no país. Eu, pelo contrário, se você não soubesse de nada, que eu acharia estranho. Não, e assim, eu, eu acho que até eu sei pouco, sabe, Pedro? Tem gente que sabe muito mais que eu, tem muito mais fontes, muito mais contatos. Eu não tenho. Eu fiquei sabendo muito por acaso, assim, e é isso aí, sabe? E ficou só, só aguardando. <risos> isso aí. O programa hoje vai ser muito bem-humorado, mas a gente também vai falar de um assunto um pouco mais chato, uh, mais pro finalzinho dele, que, enfim, a gente tá aqui no nosso dever jornalístico de tratar sobre todos os assuntos. Mas a Monique hoje vai brilhar, porque a gente vai falar sobre Resident Evil 3 Remake, pra quem não sabe do que, que a gente tá falando, o tema do Nemesis foi... A trilha de abertura, por isso que a gente estava num clima de tensão aqui E a gente vai falar do State of Play, que mostrou o jogo depois do vazamento da PSN Depois de todas as especulações, o jogo já era especulado desde a saída do Resident Evil 2 Remake Um grande sucesso desse ano, indicado a diversos prêmios aí na categoria de jogo do ano E a Capcom quer repetir o sucesso e já colocou a nova aventura, a nova velha aventura da Jill Valentine, né Monique? Sim, e, nossa, Pedro, você viu aquela edição de colecionador? É linda pra burro, mas calma, segura aí, Monique, que a produção vai fazer uma vírgula sonora, vamos lá. Vamos lá, Monique, conte tudo, não me esconda nada. Gente, foi revelado hoje, depois de muita especulação, na verdade, assim, a gente já, já tinha uma confirmação de que esse remake do Resident Evil 3 existia por causa dos vazamentos na PlayStation Store, que aconteceram na semana passada. E aí, eu acho que a Sony teve que arrumar, cara. O State of Play. Talvez ia acontecer, sei lá, semana que vem. Eles resolveram adiantar. Enfim, talvez fosse mais perto do Natal. Alguma coisa assim. Mas eles tiveram que adiantar esse State of Play de qualquer forma. Eles tiveram que fazer esse State of Play. E revelou-se Resident Evil 3 Remake... E mais informações do Resident Evil Resistance, né? Que a gente achava que ia ser um jogo solo. E ele acabou se revelando como modo online. Eu acho até que ele ia ser um jogo solo que foi colocado como modo online do Resident Evil 3 Remake. Sabia, Pedro? Uhum. Tava na cara, né, Monique? O pessoal, é o que você falou, o pessoal acabou é, trocando o, o, o, o, o foco do jogo, né? Sim. E assim, eu acho que... Talvez pelo feedback eles falaram, não, eu acho que esse jogo não vai ser tão bem recebido, vamos colocar ele então como modo extra. E aí ele acabou virando modo extra do Resident Evil 3 Remake. E cara, o trailer é incrível do jogo. Claro que assim, é, estou feliz, porém preocupada, né? Pela parte de narrativa, porque esse é o... Realmente o... o como é que eu posso dizer? Calcanhar de Aquiles da Capcom. História realmente é o calcanhar de Aquiles da Capcom. Uhum. Mas... Eu tô... Sabe quando você tá só querendo curtir? Eu só quero curtir. Sabe, se eu... Trending se estragar história, se, se estragar a história, eu viro a faca assim, ó. Vai lá, se resolver com a Capcom. A Capcom Quilute, entendeu? <risos> a Capcom Quilute é ótimo. <risos> muito bacana. Mas é, é, é eu acho que não, não, não tem muito como dar errado, não, viu? Eu acho que a questão toda é, é... Até por conta do que você falou, o ponto fraco deles é a história. Olha, a história, ainda que seja o ponto fraco deles, é um ponto fraco que você corre, consegue corrigir mais facilmente. Um jogo que não tem uma boa gameplay, ele é mais complicado de se resolver. Normalmente, Sim. assim, por eliminação, é, é claro que a gente tem diversos gêneros de jogos, os, os próprios adventures de narrativa, que usam bem menos gameplay, aí é um, é um exemplo de um formato que depende muito mais da, do, do enredo, e aí se o enredo é chato, fica muito difícil, mas não é o caso do Resident Evil, o Resident Evil tem tantos atrativos, Monique, que aquela coisa, uma história cafona até se salva, né? Sim, e assim, não é nem o problema de ser uma história cafona. Eu acho que é muito mais de fazer que nem eles fizeram no 2 remake sabe? Uhum. Que eles simplificaram a história. É, e a história do 3, é, muita coisa dela tá nas entrelinhas. Então, se você simplificar mais, vai parecer que não tem história, entendeu? Esse é o meu único medo. Mas assim, ao mesmo tempo... É... Cara, é o que os fãs querem, é, eu preferia, eu sempre falo isso, né? Quando eu falo, ah, o que, que você acha de um remake do Code Verônica? O que, que você acha de um remake do remake? Eu sempre falo, olha, eu quero um jogo eu, novo, eu quero eu, ver o que eu, tá eu acontecendo. Eu acho que o 4 ia ficar legal no remake, hein? Ai, meu Deus, Pedro, não ah, faz isso comigo. Ah, ah, ah, Até tu, Brutus, meu amigo. <risos> Pô, mas se chegar nessa toada aí, o, o, o tanto de jogo que eles estão vendendo, meu, por que não, né? Cara, eu, eu quero história nova, eu quero negócio novo Eu, eu quero entendo, não, o, eu entendo, eu entendo o seu lado, porque senão a gente vai virar tipo Hollywood Que a galera tá fazendo remake de filme de 15 anos atrás, né? Fora que remakes tem sempre o problema de retcons, né? Então, hum. é, tudo bem que eles estão tratando como reimaginação, né? Hum. Mas eu acho que eu quero ver história nova, sabe? Tudo bem, pode intercalar com remakes Mas a gente, assim, a gente vai ter dois remakes de uma Seguidos. vez só agora Agora a Capcom também, ela descobriu, né, a galinha dos ovos de ouro, ela descobriu que mexer com nostalgia é muito legal, então... ela vai, um dinheiro ela vai, ela vai aproveitar, né, então, tudo bem, a gente, a gente joga, o que vier a gente joga, eu prefiro mil vezes, lógico, que venha o Resident Evil 3 Remake do que se eles lançassem só o Project Resistance lá, né, como Project Resistance, uhum. que é um multiplayer, que não é o tipo de jogo que eu gosto, inclusive, eu dei esse feedback para a Capcom do Brasil, quando eles é, vieram me questionar sobre isso. Falei, olha, não é o tipo de jogo que eu gosto. E aí eles falaram, pode confiar em nós. Tá, agora eu entendi por quê. <risos> Já estavam sabendo. Mas é aquela coisa, né, Monique? Voltando à questão que você tá falando, você queria muito um jogo novo. O problema é esse, né? O que eles apresentaram de novo? Esse Resistance que é a proposta pode ser interessante na cabeça deles, mas é vazio, né? Não tem nada novo. Eu acho que também tem um problema, aí vai um pouco da minha visão. Eu, eu acho o Resident 7 um baita jogo, mas desde os 5 eles estão com um problema criativo na mão, né? Porque eles esgotaram um pouco os personagens principais, né? Mas eu acho que não é difícil, Pedro, consertar, sabe por quê? Hum. A gente tem um roteirista muito bom na série hoje, que é o Daisato. E o Daisato, ele, ele, é um, ele é um cara que ele, ele faz anime, é, é que eu não sei, eu, eu, eu não lembro qual que ele fez, mas ele, ele faz anime no, no Japão, e ele fez os dois Revelations, as histórias dos dois Revelations, uhum. e elas são ótimas, são excelentes. Então eu acho que podia pegar o Daisato e o, botar o, ele... O Revelations, por exemplo, não tem uma gameplay tão refinada, né? O 2 não, mas o 1 um tem uhum. O 1, um, assim, ele foi feito pro 3DS e depois ele foi portado Se você for pensar que ele era um jogo exclusivo do 3DS pô, é um baita jogo, tem uma parte técnica impecável, entendeu? Uhum, entendi Não, aí é, de fato seria interessante Mas é aquela coisa, né? De fato, o, o, os caras ainda estão jogando muito seguro, né? Sim, eu entendo Eu entendo porque uma empresa precisa lucrar e se eles estão vendo que é isso que tá dando lucro, tem mais o que fazer mesmo, tá certo, sabe? É, eu prefiro, claro, mil vezes isso a um Resident Evil 6 de novo, entendeu? Então, hum. eu tô, tô feliz. E assim, se eles precisarem de tempo pra refinar a história, como aconteceu no caso do 7, por exemplo, do 6 pro 7, o, o 6 saiu em 2012 e o 7 em 2017, foram cinco anos. Se eu precisar esperar mais cinco anos pra ver um Resident Evil 8 com uma baita de uma história... Aí valeu a pena. Boca aberta, eu espero, não tem problema nenhum, sabe? Uhum. Muito bacana. A galera já está nos acompanhando aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo a live aqui. A gente vai destrinchar os detalhes do Resident Evil. E eu até lembrei aqui, produção, eu vou mandar... Um vídeo de gameplay para você mostrando, enquanto a Monique fala um pouquinho sobre o que foi apresentado no State of Play, pode ser? Então fazendo aquela vírgula sonora, vamos lá. Monique, a gente falou agora um pouco do que, que a gente achou, aí eu queria falar para você é, o que, que, a Cap, que foi apresentado, afinal de contas, do Resident Evil 3 Remake. Fala um pouquinho das suas impressões do State of Play em si, enquanto eu vou mandando aqui um vídeo de gameplay para a produção. Cara, eu tô, enquanto eu tô falando com você, eu tô aproveitando a nossa discussão pra escrever a pauta do meu próximo vídeo, sabe? É, porque é assim, né? <risos> e eles mostraram um trailer com muita coisa, tipo... E eu fiquei muito feliz porque eu prestei muita atenção nos detalhes do trailer. É, ele começa com coisa... Ele, ele começa mostrando o 2... E aí ele começa com o um relógio, né, mostrando a hora em que acontecem os eventos do 2 E depois o relógio volta, porque o Resident Evil 3, eles passam antes do 2 Antes e depois, no caso Tem, então, eu acho um, tem uma timeline aí de... É, ele começa um pouco antes, aí acontece um programa no meio do caminho E depois, 24 horas depois, né? Isso, é ele é 24 horas antes e 24 horas depois do 2. Do Eu não sei se eles vão fazer alguma modificação nessa reimaginação, né? Porque ele vai, ele vai ser uma reimaginação. Então, e aí a gente vê a Gil correndo em primeira pessoa. Até o pessoal começou a especular que era em primeira pessoa o jogo. E não, ele é em terceira pessoa. Ele tem a esquiva, né? Foi mostrado numa mensagem dos produtores um pouco mais de gameplay também. E a Jill tem a esquiva, que ela tem no 3 no no clássico. Lembrando que o 3 fez 20 anos, né, esse ano. Então, eu acho que é um ano bem simbólico pra mostrar, sabe? E, e o Nemesis, o design dele tá muito legal, tá bem interessante, assim, o, o design dele. Tá, bem, tá bem, é, bem assustador, né? Ele tá com tipo um tubo de alimentação... Inclusive, ó, no vídeo que a gente tá mostrando, eu tô vendo com o delay, né, da, da Rádio Geek aqui, mas dá para ver que a gente tá... A câmera é no ombro, tem a esquiva, é, os zumbis, tem muita coisa, muito, muitos assets aproveitados do Resident Evil 2 Remake. E, e o produtor é o Kawata, que também foi produtor do Resident Evil 7, por exemplo. Ele falou que o jogo vai puxar um pouco mais pro lado da ação, porque o 3, ele é um pouco mais de ação. Então, a gente vai ter muito... É, muitos detalhes além do Resident Evil 2 Remake. Uhum. Uma coisa que eu, que eu queria perguntar pra você, o que, que você achou do design da Jill? Muita gente comparou com a própria Mila jo Jovovich nos filmes do Resident Evil, mas tem um aspecto que me chamou a atenção, que ela tá lembrando um pouco a Lara Croft no, nos novos Tomb Raider, né? Aquela coisa, aquela roupa de sobrevivência, aquele design mais real pra mulher, né? Então, Pedro, é que assim, o pessoal tá comparando muito com a Lara Croft, porque é exatamente isso, é uma roupa casual de sobrevivência. Um, hum. lança moda, lançar moda, moda sobrevivência, calça jeans e um top. Hum. A não, não, atleta, e mesmo porque, se a, gente tá lembrar, se a gente lembrar o design dela no 3 original, não, não tinha nada até de muito sexualizado, não tinha nada disso, era um, era um design moderninho. Mas parecia muito uma roupa, sei lá, vou pra festa, tá ligado? Sim, não, aquele design do, do clássico, pelo amor de Deus E não é nem aquela parte de não, porque estão objetificando Cara, na verdade eu sempre falo Era mais fácil no 3 a Jill sair pelada por Raccoon City Porque aquela roupa que ela tá usando não é nada funcional E ela como uma policial devia saber disso uh, Não, e, no, e, e, e mudou muito Porque no primeiro ela tá lá com a roupa de sargenta, né Da, da, da Raccoon City Police e tipo, que é uma roupa totalmente real, é o que a gente vê hoje em dia. Se você for ver a PM de São Paulo, se você for ver qualquer polícia americana é, ou militarizada ou bem equipada, é, é esse tipo de design que eles vão usar e, e é na verdade, é o design para um, uma operação em, em interior de cidade. É, agora, ela sair daquilo para aquela outra roupa não faz o menor sentido mesmo, é coisa de japonês. Não, e sem falar assim, eu, eu cheguei a perguntar, né, também pro diretor, pro Aoyama-san, que é o diretor do jogo original. Ele falou que é porque eles se sentiam mais à vontade jogando com um personagem, com uma personagem bonita. E realmente, né? Realmente, a gente se sente muito mais à vontade jogando ali com a Jill, né? Com a, com a roupinha dela, aquela nuca, nuca pelada, fazer que o pessoal fala, aquela nuca pelada. Coisa mais linda do mundo, realmente, mas não é funcional, não é realista. E é que que eu falei. Era mais fácil ela sair pelada, porque era muito mais funcional do que ela sair com aquela roupa, que não é nada funcional. Ela, era uma, ela é uma soldado de forças especiais, entendeu? Então, não, não, não tinha cabimento. E não é nem questão de... Ah, é porque estão sexualizando. Ela podia sair pelada, que pra mim tanto faz, assim. Agora, essa roupa, eu acho que condiz muito mais. Se você fosse, tipo, por exemplo, um The Walking Dead, você não vê nenhuma personagem com a roupa do, da Jill do Resident Evil 3. Você vai ver... Personagens de calça jeans, de top, de, né, de regata, de camisa, você não, não vai ver. Se você assistir qualquer, qualquer filme de, de zumbi, você não vai ver. Às vezes eles até tiram roupas que, que estejam pesando, tipo uma jaqueta, alguma coisa assim. Mas você nunca ia ver uma personagem com, sei lá, uma, uma saia que ia esfolar toda a coxa dela. E um top, que tipo, cara, tomara que caia. É bem aquela coisa, o homem não sabe o que é usar o que caia, gente A cada cinco segundos é puxando pra não ficar pelada <risos> É que é aqui, né? <risos> Não, é bem isso, não, não é nada funcional, não é nada... É esquisito e lembra, na verdade, os animes japoneses da época De tipo, anime apocalíptico, que tipo, o mundo tava acabando Mas a Linda tava lá com a roupa impecável E não fazia o menor sentido mesmo mas assim, se a Jill ainda fosse uma civil qualquer, eu até entenderia. Mas ela é uma policial, é. né, pô? Ela não é, ela é uma policial de forças especiais. Ela estar com uma roupa como ela usava no clássico não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido mesmo. Mas assim, eu achei, olha. Tenho muito. O Nemes está incrível. Não entendi Sim. porque a galera falou mal naquela vez. Não faz o menor sentido aquele comentário é... O design da cidade, bom, é o mesmo design do 2, ou seja, já tá ótimo também é, O jogo tem tudo para dar certo e eu acho que ele também tem uma coisa que... É... Acho que por ele lidar com uma personagem clássica, é... ele tem um apelo muito interessante, né? Apesar que eu, eu ainda considero que o melhor enredo de Resident Evil ainda é o 2 Mas tem os... o 3 tinha os seus fãs mais fiéis, qual que você preferia, Monique? eu Assim, eu acho que são histórias muito diferentes, sabe, Pedro? Eu gosto mais do 2, né, do que do 3, apesar da Dio ser minha personagem favorita. Mas o meu jogo favorito de todos ainda é o 1, um, no caso, o seu remake, né, porque ele tem mais coisas na história, que eu acho uma história muito incrível, assim. E a do 2, ela foi escrita por um novelista na época, o Noboru Sugimura, que, infelizmente, nos deixou em 2005, e ele fez o Code Verônica também. Não, Code Verônica. Não, Code Verônica tem uma história incrível, Pedro. Tem muita coisa de psicose, Hitchcock. É maravilhoso também. Tem muitas histórias boas em Resident Evil. E as pessoas, às vezes, se apegam em é, falar que... Ah, é clichê, não sei o quê. Mas tem muita história boa em Resident Evil. Tem muita história boa, de fato. Enfim, teve outras novidades também no direct. A gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Você acompanhou, né, Monique? Podemos falar Um pouquinho. O... O direct da, direct da Nintendo, não, eu direct não, desculpa que tava o State. Live. Não, desculpa, o State of Play, eu me confundi. Teve, ah, um, direct, sim, sim. teve um direct, teve um direct da a... Nintendo também. Desculpa, gente, tá, mas tá fervilhando aqui as redes sociais, tá, a gente tá com muita novidade. Saíram também os ganhadores do Brasil Game Awards, que o Drops de Jogos faz parte. A gente vai falar brevemente e a produção vai fazer aquela vírgula. Vamos lá. as outras informações que a gente tem estão lá no é hoje tivemos o último State of Play de 2019, transmissão da Playstation com lançamentos da empresa no programa de hoje pudemos conferir o anúncio especial do Resident Evil 3 com o um novo trailer já com a data de lançamento o jogo da Capcom chega para Playstation 4 em 3 de abril de 2020, contará também com o Project Resistance, modo online do título, a gente também tem aqui outros destaques foram os anúncios das datas de lançamento de Predator Hunting Grounds, que chega em 24 de abril de 2020, o Remind, uma nova DLC de Kingdom Hearts 3 da Square Enix, disponível em 23 de janeiro de 2020, a transmissão é, também de o, vários outros jogos, como Untitled Goose Game, da House House, que sairá, uh, é, será lançado na verdade em 17 de dezembro, o Spell Break, da Proletariá. Um multiplayer online, data de lançamento de Dreams, da Media Molecule, que chega em 14 de fevereiro. Uh, o Superliminal, da Pillowcastle, disponível no ano que vem. O Paper Beast, jogo da Pixel Rift, para PSVR. E Babylon's Fall, da Square Enix, anunciado no próximo, para o próximo verão do Hemisfério Norte. Por fim, o State of Play também trouxe a mensagem do Ken Kutaragi, considerado o pai do PlayStation, agradecendo aos jornalistas e fãs da marca pelos 25 anos da empresa e um teaser inédito de, Cole, de Ghost of Tsushima, da Sucker Punch. O trailer completo pode ser conferido no The Game Awards, que vai rolar na quinta-feira. Quer comentar um pouquinho sobre os anúncios, Monique? Bom, o Ghost of Tsushima, eles não mostraram quase nada, na verdade. Eles é, estão eles fazendo esse negócio de ficar empurrando, né? Eles estão empurrando o Ghost of Tsushima pro PS5, na verdade. Eles não estão não afim de lançar agora. Fim de geração, para eles, não é interessante. Eles querem lançar pro PS5. Então, eles estão empurrando com a barriga. Agora, a gente vai ver mais no The Game Awards, né? Que, inclusive, é já na quinta-feira. Gente, essa semana, todo mundo resolveu fazer evento evento, mesmo dia, mesma semana... Tá um caos. <risos> Mas a gente gosta, a gente reclama, a gente gosta. Tem um comentário aqui do Davi Oliveira. Resident Evil 2 tem um salto evolutivo muito foda de jogabilidade. O Resident Evil 3 é tipo um DLS bom. Ele tá falando dos clássicos, Monique. Prefiro o Code Verônica entre os dois. O que, que você acha? Cara, não. Eu acho que o 3 ele nunca seria uma DLC do, do 2. Eu acho que o, o, o 3, como eu falei, ele tem uma história boa... Mas a maior parte da história do 3 acaba ficando nas entrelinhas. É, em files, esse tipo de coisa. Gente, é... o 3 ele tem uma importância gigante. Ele acabou com o Raccoon City. Ele acabou com o Raccoon City. Na verdade, ele, ele terminou de acabar, né? Porque a gente já sabia pelo 2 que a cidade ia ser destruída. Na verdade, não. O 2 é uma história bem fechadinha na sobrevivência de Leon e Claire. Mas a o gente final, descobre falando, que a cidade no final, vai só 3. o final, ele fala que a cidade teve uma explosão. Não fala? Não, no final. Não, não fala. No 2, não fala? Não. Olha, Só no tô três. Er... Olha, tô errado? Enfim. <risos> quem sabe a Monique. eu Faz muito tempo que eu não jogo o original, então. É, é... se eu tivesse errado, daí, né? É, aí, é, não faz o menor sentido. Puxa minha o, o Davi Oliveira, pra quem não sabe, ele é o editor-chefe do site Epílogo. Eu super recomendo que vocês visitem. É um site que cobre indies, mas não indie games. Ele cobre indies no geral, indie na cultura também, pessoal que tem bandas independentes, pessoal que tem produções independentes de cinema. Ele tá sempre em cima disso. Então é muito legal. Obrigado, Davi, por você estar assistindo aqui com a gente. Uh, teve também esse Direct da Nintendo. A Monique não acompanhou, eu também confesso que eu não tive tempo para acompanhar. Mas a gente está aqui com as novidades. E saíram os ganhadores do Brasil Game Awards, uma premiação com participação dos sites brasileiros. Eu só vou falar aqui... Uh... Dos ganhadores, e não teve Death Stranding ganhando, tá, gente? Jogo do ano foi o Sekiro Shadows Die Twice, da From Software, Activision. Jogo brasileiro do ano, Blazing Chrome, concordo 100 mil por cento. Jogo mais aguardado de 2020, Cyberpunk 2077. Melhor jogo original, Death Stranding. Melhor periférico, GeForce, NVIDIA RTX Super. Uh, melhor jogo de tiro, Call of Duty Modern Warfare. Melhor jogo de ação e aventura, Sekiro Shadows Die Twice. Melhor jogo de luta, Mortal Kombat 11. Você concorda, Monique? Cara, eu concordo. Eu concordo com essa lista, sim. Agora, eu fiquei bem assim que o Death Stranding não, não tá com essa bola toda, hein? Não, Realmente, não, ele não, não é um jogo pra todo mundo, né? Não, ele não é pra todo mundo. Eu acho que ele vai ganhar o Game Awards, mas ele não é pra todo mundo. E nas outras progr... premiações, eu não sei, não. Melhor RPG The Other Worlds. Melhor jogo de corrida Crash Team Racing Nitro Food. Uh, melhor jogo de esporte, FIFA 20. Melhor jogo de estratégia, Fire Emblem Three Houses. Melhor jogo para família, Luigi's Mansion. Melhor jogo mobile, Call of Duty Mobile. Melhor multiplayer, Call of Duty Modern Warfare. Melhor trilha sonora, Death Stranding. Melhor estúdio, Capcom. Melhor publisher, Nintendo. Melhor jogo independente, Katana Zero. Eu vou falar uma, uma opinião polêmica. Eu, eu achei Katana Zero o melhor indie também. É, tem gente que discorda Tem gente que gostou muito mais de control De outros jogos Melhor dublagem em português, Mortal Kombat 11 Melhor equipe de esportes, o Flamengo Melhor pro player, o Bruno Góes No Bru, de Free Fire Melhor jogo de esportes, Free Fire E realmente Foi o ano do Free Fire Que teve clipe até do Mano Brown Recentemente, vocês viram? Você viu isso, produção? Mano Brown gravou a final Do Free Fire com o MC Também Estamos na temporada de final de ano, daqui a pouco eu vou lançar também a minha pesquisa para saber dos leitores, o que, que eles querem saber de melhores jogos do ano. Você tem a sua lista, Monique? Cara, não tenho. Eu votei lá no The Game Awards, assim, eu tô, né, sou Resident Evil desde criancinha, literalmente, hum. nas categorias dele, né, no The Game Awards lá que ele tá concorrendo, jogo do ano, melhor direção, melhor design de áudio, é claro que eu tô torcendo para ele. É, e as outras categorias, na verdade, eu vou ser muito honesta com você, não me leve a mal, mas eu não me importo. <risos> Mesmo porque tem a ver com o que você joga, né, Monique? Não, eu jogo de tudo, mas é porque, cara, tem Resident Evil... É que nem, na hora que acabou a, o trailer do Resident Evil 3 Remake, sabe quando você não ouve mais nada? Aliás, e... eu, eu vou fazer uma surpresa pra galera que nos assiste. Eu vou separar o vídeo de reação da Monique e eu vou mandar pra <risos> produção... Porque esse vídeo, ele merece ser visto. É um vídeo muito bacana aqui. Porque eu acho que aqui a gente tá que nem um choque de cultura. Aqui tem informação, entendeu, meus amigos? Aqui tem, tem novidade, tem informação. E vocês vão ver aqui uma reação de 3 minutos e 47. Que é basicamente a Monique gritando. Mas gente, você... que vergonha! <risos> Produção, pega aí o vídeo que eu vou mandar pra você, tá? Ó. Olha aí, chegou? Tá legal, então vamos fazer só uma vírgula sonora e vocês vão ver a reação da Monique Alves. Vamos lá. Vai lá, Monique, você vai ver a sua reação agora. Ai, que vergonha. Vamos lá. Tá entrando, produção? Olha lá. Tô passando mal. <laughs> Speaking of intense, no more! No We've got an exclusive reveal of the unannounced campaign portion of Capcom's Project Resistance. Project Resistance? I I've never seen anything if you like it. I haven't been able to sleep this <laughs> night. And a big talking sinkhole in the city. You got to stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Send reinforcements. Wait, Maria. Para você, tá? você é poder é melhor falar um pouquinho por cima pra não dar problema de strike, né? Eu acho que não, será? Será que vai dar problema? Mas eu vou falar aqui um pouquinho. Não tá tudo no relógio, caceta. Ai meu Deus. Eu tô reagindo à minha reação, isso é maravilhoso. Isso é tipo inception. É, reação hum, da reação. Não! <risos> o cara da Monique ali. O Davi me Oliveira mereceu. tá comentando que Blaze ah, me YouTube, YouTube. O meu YouTube tava péssimo hoje de manhã, cara. Por quê? Nossa, tava caindo, a qualidade do a Play caía toda hora. Mais amigos meus estavam fazendo live, o Arnaldo de o pessoal do Combo, também estavam tendo problema de travamento na live, tava um é, ah, é, tá. é só o, o. Só o trailer, é. É, é que nem o um Ratinha, a é visão do rato lá. É a visão três, do rato? Três, três, dois, <risos> é, do 2 e meio, <risos> Olha! Meu Deus, gente. A cara da Monique. <risos> que vergonha. Não é, filho, não fique com vergonha. Foi genuína essa reação. É o Nicolai ou é o Mikhail? Tem gente me xingando, falando que eu estourei os timpos, não sei Fred! o que. Pelo menos a minha é genuína. Tem gente que força os gritos. Não é? Não Ó, oh, esse é o Nicolai. Aquele era o Mikhail. Carlos. Olha aí. É pior toda noite. O mundo sabe o que eles O então, que é a Umbrella? Vem! Eu não posso You que os que causaram tudo isso! Não, não, não, Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. 3 de abril! <risos> Pedro, você não sabe da pior. 3 de abril! É a pior agora. É, eu ia estar tá no Japão, a gente vai ter que adiar a viagem. Resistance. É verdade, verdade! Dá pra trocar passagem ainda? Olá, olá, a gente vai, mas a gente vai tentar adiar agora, né? Ou tentar ir antes, né? Só que é, o Teteus tinha pego, né? O Teteus é meu marido, pra quem não sabe. Ele tinha pego a, as férias dele pra gente ir. Pode tirar o vídeo, e... produção? É, ele pegou as férias dele, né? Não dá pra mudar as férias. Não, e agora a gente vai ter que ver o que, que a gente vai fazer. É, que, quando vocês vão? A gente ia em março, a gente ia é pego para 19 de março para voltar dia 17 de abril. Será que, assim, tô aqui especulando, será que não dá para você conversar com a Capcom e aí para vocês não perderem a viagem, vocês fazem uma visitinha para a sede lá no Japão? Eu queria muito, eu tô pedindo pro Fabão Mas ele falou, ah, eles não abrem pra visita quase, Pô, mas sou eu daquela é, da carteirada Você é, fala, sabe quem sou eu? Não é, amanhã Maior é site resi residentivo do Brasil, pô, ia ser um furaço Seu, você ia, tipo, visitar ah. A produção na reta final Falar com os caras, aí dar uma palhinha. Tipo, que nem o, a gente viu, a gente até deu uma nota disso, o Conan Brian e a BBC visitaram o Kojima na reta final do Death Stranding. Deu uma, umas baitas matérias. Foi naquela matéria que o Kojima falou que queria fazer filme. Sim, eu tô doida pra... pra eu queria muito fazer isso, mas o Fabão não colabora. Fabão, eu ajuda nós, colaboro. Fabão. Vou fazer pressão nele também. Faz, faz, faz, por favor. E, ó, lembrando, a gente tá procurando patrocinadores isso. pra essa viagem pro Empresas Japão. Empresas interessadas na, na maior especialista em Resident Evil deste país, de todos ah. esses estados aqui, a, a, a menina que mobiliza multidões. Ai, para que eu tô. É tô, verdade, tô é verdade, ninguém. é verdade. Vou, vou falar com a galera, vou falar com os patrocinadores aí, vamos, vamos, vamos fazer isso acontecer. Porque boas iniciativas devem ser levadas adiante. Olha, Monique, eu tô muito feliz pelo seu trabalho, sua cobertura. Que bom que a gente tá vivendo esse, esses tempos, né? Com certeza, eu também tô, tô bem contente. Eu acho que eu tava até falando esses dias com uma, com uma amiga minha, streamer também, da Team One. Uhum. É, ela falou, ah, eu sempre, eu, será que ainda consigo melhorar minhas streams? Porque eu faço há tanto tempo. Foi claro, a gente sempre pode melhorar o nosso trabalho. Então, é o que eu sempre digo. Gente, a minha cobertura ainda não é perfeita, mas eu faço o meu possível. Ah, eu faço a minha co cobertura furreca mas estamos aí. A rádio, felizmente, me oferece equipamentos de última qualidade. Microfones com esse som maravilhoso. É, mas é a gente faz do jeito que a gente pode... E só reforçando aqui que o Davi falou que Blazing Chrome mereceu demais o melhor de BR, eu também acho, acho que é um baita jogo, Daniel Danilo e Thaís mandaram muito bem nesse ano. Monique, você vai ter que sair agora às sete, né? Sim, eu vou gravar um podcast hoje, oh. né? Vou ter que gravar também umas coisinhas do, do 3 Remake para mandar pro meu editor e a gente se vê... Ô oh, oh Pedro, a gente tem rádio semana que vem? Não temos, hoje é o último programa. Ah, é então deixa programa, eu me despedir não. da galera. Talvez a gente vá gravar gavetas na semana que vem, mas eu, eu te aviso antes, tá, Monique? Tá bom, mas então deixa eu desejar, não, então, boas festas aí pra todo mundo, né? É, é a última semana essa. Não, não, tudo bem, aqui. É o anime vai ter gaveta na semana que vem, o Caio me falou. Ah, não, mas ele vai gravar nessa semana. Ah, é nessa quinta? É. Ah, então eu vou deixar ele gravar, não vou ouvir, não. Não, se quiser gravar o News Games pra semana que vem, tem que gravar nessa semana ainda. Não, não, não, não. Passa a reprise. Tá. Tá bom? Pode falar, Monique. <risos> Gente, boas festas pra todo mundo. É, que vocês tenham uma excelente virada de ano. Eu fico muito feliz. É, de fazer parte desse programa Dar meus pitacos, eu não falo só de Resident Evil E aqui eu tenho a oportunidade De falar sobre outras coisas, outros jogos também Ano que vem eu trago aí pra vocês Muito tardiamente A minha análise do Shemui 3 Que até lá, se Deus quiser, eu consigo jogá-lo Que eu nem joguei ainda Eu tô jogando, né, é bonitinho Ah, eu tô louca pra jogar eu, eu fui uma das backers e eu sou muito gado da, do, do YouTube. Eu sou muito então... gado <risos> É, sou do, da Caco e do Yu Suzuki, não adianta. Então. Monique, tem um oi aqui especial para gente, da Natália Silva, sua madrinha. Ai, Natália, Natinha, linda, maravilhosa. Então eu quero deixar aí boas festas para todo mundo, uma boa virada de ano, um bom Natal. Aproveitem aí esse Natal para refletir sobre, sobre este ano que nós tivemos, foi um ano duro. Mas a gente, pelo menos agora, tá tendo umas coisas... Pelo menos teve boas notícias, ó, nesse fim de ano. Tem, uhum. tem a TGA, que a gente é, deve, de repente, comentar nas redes sociais, né? Então, é, um beijo para todo mundo. Obrigada, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Gabriel, toda a equipe aí da Rádio Geek. o Gabriel tá mandando um joinha para você. Natália está desejando boas festas. E olha, Monique, é, quero dizer para você, foi um prazer enorme trabalhar contigo esse ano. Parabéns pelo Casório. Estivei em Curitiba... <risos> E espero que você e o Teteus sejam muito felizes, que vocês façam viagens internacionais maravilhosas juntos e que a gente cresça como produtores de conteúdo, como pessoas conscientes que estão falando aí com uma comunidade gigantesca de gente que nos acompanha nos eventos, que nos acompanha nas redes sociais, nos acompanham uh, também para decidir que jogos eles querem jogar, que jogos eles decidem comprar, que jogo eles decidem uh, trazer para a discussão. Uh, das pessoas. Eu tô muito feliz pelo seu trabalho e espero que essa parceria nossa dure muito tempo. Com certeza. Ano que vem estamos aí. Vai ter muita coisa legal pra gente comentar. Então, a gente se vê em 2020. Beijo, gente. Amo Beijo, vocês. Monique. Até 2020. Tchau, tchau. Tchau. Tivemos aí a última participação da nossa correspondente em Curitiba, Monique Alves. Gostou, da, gostou do resumo da, da, do Resident 3, produção? Muito bom. Eu, eu vou ver o trailer de novo agora. Uhum. Sem, os gritos, sem, a, sem a gente, né? Sem os gritos da Monique. <risos> Me mandaram mais cedo, eu vi e falei, ah, é zoeira isso aqui, não é verdade? Eu nem dei bola. Como assim, que não era verdade? Ah, eu achei, porque a fonte que me mandou não era confiável. Ah, aí eu falei, ah era, era, era o seu primo de zap. É, mais ou menos. Tipo, algo nesse nível. Aí eu falei, ah, isso aqui não é confiável, não. Isso aqui não... Depois eu vejo. É, depois eu vejo isso aí. E acabou que era mesmo. Era real, era muito real. Bom, faz mais uma vírgula sonora, produção, que a gente vai falar agora de um assunto não tão legal, mas a gente tem que abordar isso, porque isso é muito importante. Vamos lá para a nossa vírgula, segue lá. Então, galera, deixei para o final do programa. Eu até estava pensando se eu rodava no começo, mas é o seguinte, a gente estava sabendo, um... sabendo dessa notícia já faz uns seis meses... Uh, a gente tem na cena brasileira de games, se você pegar a cena de jogos indies uh, teve um, um boom muito importante a partir de 2009 e muitas desenvolvedoras criaram jogos e fizeram sucesso fora do Brasil, fizeram sucesso dentro do Brasil e muitas empresas pequenas e estudantes de, desenvolvedor, de desenvolvimento resolveram é, criar co-workings e trabalhos comunitários para expandir um pouco as atividades. Eu soube disso num SPIN em 2017. Para quem não sabe, o SPIN é o encontro mensal de desenvolvedores de jogos em São Paulo. E eu fiquei sabendo lá que estava sendo construída uma indie warehouse, que é como se fosse um galpão de desenvolvedoras de jogos em Brasília para várias desenvolvedoras é, gastarem dinheiro com aluguel e desenvolverem jogos juntas. Então é uma baita iniciativa, uma iniciativa muito bacana, só que o que eu fiquei sabendo seis meses atrás é que a crise bateu, as, os, o, as desenvolvedoras perderam clientes e eu tenho uma fama péssima no mercado, que assim, eu sou considerado meio urubu, que é tipo o cara que dá as más notícias. Mas o que eu quero frisar para as pessoas é que assim, a gente não pode no jornalismo viver só de boas notícias, de notícias positivas. A gente tem que dizer a real que está acontecendo no cenário. Então, em respeito à galera da Indie Warehouse, eu não dei nenhum furo, eu esperei eles se manifestarem oficialmente e eu entrevistei. O Saulo Camarote, que é da Behold Studios, que é um veterano na indústria, que é um dos responsáveis pela Indy Warehouse. E eu fiz algumas perguntas para ele, eu vou ler as perguntas aqui que eu fiz para ele antes. Ele não pôde participar ao vivo conosco, mas eu perguntei para ele essencialmente. A Indie Warehouse é a primeira coworking de games e começou em 2017. Por que ela está sendo fechada hoje? Ao site Draft de Empreendedorismo, você afirmou que a, a, a, o, a casa produziu mais de 50 games, abrigou in, in, do, estúdios que dividiram instalações e promoveram eventos que mexeram com Brasília. O que deu de errado? O que foi bom com essa convergência de interesses? Terceira pergunta que eu fiz para ele. Faltam co nesse setor no Brasil? Qual é a sua avaliação hoje? desse mercado. A quarta pergunta foi como será o futuro da Behold depois dessa mudança com o fechamento da Indie Warehouse? E a quinta pergunta foi qual sua visão sobre o momento do mercado e das empresas de games? É uma fase difícil ou há uma solidez no mercado? Perguntei para ele quais, quais são os, os planos futuros da Behold e se tinha alguma coisa que eu não perguntei e ele queria falar com a gente a produção da Rádio Geek vai passar aqui as respostas dele, vamos lá Olá pessoal, Eu sou o Saulo Camarote. Obrigado pela oportunidade de entrevista. Eu sou diretor e fundador da Indie Warehouse, que é um coworking de games em Brasília. Isso é um galpão de quase mil metros quadrados. A gente por dois anos e meio obrigou diversos estúdios de games, startups e pessoal do audiovisual é, nesse ambiente, nesse ecossistema de trocas, né? de aprendizado, de eventos, de game jams, de cursos. E claro também um ambiente de trabalho onde o pessoal trabalhava durante o dia a dia por lá e infelizmente essa casa está sendo fechada agora, é, foram dois anos e meio incríveis, com muitas oportunidades e patrocínios e parcerias com várias empresas públicas e privadas, entretanto a gente não está conseguindo mais lidar com a falta de recursos, falta de investimento, é, uma retração do mercado né, de startups, muitas empresas tentando reduzir custo e um cenário bem pessimista assim, para o nosso país, infelizmente. É, e lá em Brasília, principalmente, a gente sentiu isso, que diversas empresas de estudos foram retraindo e a nossa casa acabou ficando vazia aí nos últimos meses, o que fez agora a gente tomar essa decisão de fechar a Indie Warehouse. A Indie Warehouse foi um espaço excelente, assim. A gente, por, por esses dois anos, dividiu, então, um espaço com diversas empresas de games, é, ao todo, mais de 40 empresas de games já usufruíram do espaço de alguma forma, seja pelos game jams, ou eventos, ou mesmo no dia a dia da casa, né? E realmente foram mais de 50 produções de games. Na verdade, a gente ultrapassou 100, se você considerar também os games produzidos em game jams. E foi, foi fantástico, assim, uma troca de experiência incrível. Os estúdios que usufruíram da casa realmente cresceram muito ao longo dos últimos anos. E a gente só tem... É, é feedback muito, muito positivo do que aconteceu por lá. E é, é interessante quando a gente pensa do que, que deu errado, né, realmente tiveram algumas poucas coisas que, que a gente aponta como, como um erro, por exemplo, a localização dela que dificulta um pouco a acessibilidade, é, o fato de Brasília ser um ecossistema legal e maduro, mas não tão grande, por exemplo, quanto... É, outras capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, alguns detalhezinhos, mas eu acho, acredito que realmente o que... A grande dificuldade da casa é porque ela não pode ser muito cara para o desenvolvedor brasileiro, então ela tem que contar com subsídio, tanto privado quanto público. Então, a gente precisava construir parcerias... É, patrocínios de empresas privadas para realização de eventos, realização de programas e até startups, assim, a, a parte de, desculpa, parte de da aceleração, né, incubação de projetos, e mas também investimentos públicos, né, de, através de editais como o Fundo de Apoio à Cultura aqui do, do Distrito Federal, é, FAP, né, de Fundo de Apoio à Pesquisa e diversas outras oportunidades que a gente tentou lutar por esses anos e nem todos a gente conseguiu. Então, isso realmente dificultou muito a permanência da casa aberta. É pelo mundo todo a gente vê essas iniciativas de ecossistemas, né, de clusters, é, espaços como a Engine House não não existem poucos no mundo todo. A gente tem uma lista assim de menos de 15 espalhadas pelo mundo, sendo o Canadá assim com dois, três e é, alguns na Europa também, outros é, em Singapura. Então a gente vê algumas oportunidades como essa. É, mas a gente vê que esse é o futuro, de fato, para os pequenos desenvolvedores, né? porque é um ecossistema muito rico, muito plural, onde aqueles que estão começando podem se enxergar como aliados, trocar experiência, trocar aprendizado, trocar contatos. Então é mais fácil você trazer um investidor, trazer uma publicadora e ele, de fato, entrar em contato diretamente com vários estúdios, né? então numa visita ele conhece 15, 20 estudos de uma vez ou faz uma consultoria, ou faz um curso, ou faz um workshop então esses estúdios conseguem, com essa concentração, assim, esse ecossistema conseguem gerar muito valor por estarem juntos então a gente vê isso no mundo todo acontecendo, mas por exemplo, espaços como esse é, em Montreal, né, em Toronto, são subsidiados por, pelo governo são subsidiados por ações público privadas e diferente como no Brasil, como a gente não teve apoio, foi muito difícil manter a casa aberta. A Behold Studios é o meu estúdio de produção de games, né? A gente é conhecido como Knights of, Knights of Pen and Paper, conhecido pelo Chrome Squad, então a gente está há 10 anos aí produzindo games. E a gente, apesar de ser um estúdio de games, é, foi o nosso nosso projeto, a Android House, né? A gente, através desse fundo... É, que a empresa já tinha construído, ela decidiu investir no ecossistema de jogos independentes e criou a Engine House com apoio de outros investidores iniciais. Mas ela também era usufruto do espaço, né? era era nossa casa. A gente usou o espaço é, 100% do tempo que ele esteve aberto, então realmente usufruímos muito bem. Tanto da parte de salas de reunião, das lanchonetes, da, da parte de palestras, né, arquibancada que a gente tem no espaço, as salas, as mesas de trabalho. Então isso foi super útil a gente, a gente é muito grato ao espaço, né, por esse tempo todo. E foi uma troca incrível, assim, dos estudos que a gente conheceu, que passou por lá e a gente pôde trocar experiências, foi fantástico. Mas assim, acaba que a Andrew Warehouse agora vai ficar sem casa. Por um momento a gente vai ficar home office mesmo, até que surja talvez uma outra oportunidade de ocupar um outro lugar. Nós somos um estúdio é, internacional, né, porque a gente está ficando hoje em Brasília, mas também em Toronto. Então acaba que essa nossa natureza home office vai acabar sendo mais explorada nesse momento. assim. Mas é claro, continuamos sendo uma empresa brasileira, é, com todos os funcionários da empresa são brasileiros e continuamos trabalhando por aqui. O mercado de games, né, brasileiro, ele flutua como qualquer outro. Você tem é, momentos de alta e momentos de crise. Em né? 2005, 2006 teve aquele boom de empresas fantásticas que apareceram, construíram parte da cena do mercado, depois sumiram e depois você teve 2011, 2012 de novo, um monte de empresas aparecendo e elas sumiram também. 2016 tem outra chuva de grandes de estúdios super criativos crescendo ganhando prêmios internacionalmente. De novo você tem uma queda em 2019, assim, um, uma baixa, né? E assim vai, assim. É interessante que nessas crises, nessas quedas, que a gente não esteja necessariamente indo para trás. Né? Eu acredito que não, é, considerando também os eventos e a solidez com que a indústria tem se organizado. A gente tem muito mais força hoje política para lutar pelos nossos direitos também. A gente tem eventos importantíssimos, como o Big Festival, né? que traz é, compradores, né? investidores de todo o mundo. A gente tem, por exemplo, o Brasil Game Show, né? que está despontando aí um dos maiores eventos do mundo de games, né, com 300 mil pessoas visitantes nesses dias. Então, é uma maturidade bem maior na cena. Ah, os cursos superiores também estão mostrando isso, cursos superiores de melhor qualidade, cada ano que se passa vão melhorando é, e formando uma mão de obra mais qualificada. E assim a gente vai, mas é claro que tem crises, assim. Hoje eu sinto uma crise, os estúdios estão um pouco mais de dificuldade de se manter, de lançar games, esse mercado tão competitivo, né, que o mundo todo tem lançado diariamente centenas de jogos, que é muito difícil você aparecer em destaque. Mas acho que faz parte, e aí é uma questão de solidez que vai tá sendo construída aos poucos, né? Com o tempo a gente vai, a cada oscilação de subida e descida, a gente sobe um pouquinho mais. E vai conquistando patamares melhor, melhores, né? O Brasil, ele tem essa criatividade muito única, muito evidente. É, diversas vezes eu ouço isso de pessoas de fora do país, dizendo que gostam de conhecer os produtores nacionais, justamente por apresentarem jogos muito únicos, muito diferentes do que eles costumam ver já nos outros mercados estabelecidos. E acho que é por aí que a gente cresce, né? Como sempre, o brasileiro cresce através da sua própria criatividade, do seu jeitinho de ser, né? A Birroja é uma grande inquieta, né? A gente não só fez games aí nos últimos dez anos, mas a gente não para de investir de alguma forma em alguma coisa inovadora ou diferente. A gente, há cinco anos atrás, investiu em jogos de tabuleiro, criando uma editora, criando uma loja em Brasília, distribuidora. A gente abriu a Indie House, né, que era uma casa. A gente abriu a Indie Warehouse depois que é um galpão, para estimular o ecossistema. A gente é fundador também do coletivo Bring, que é a mostra, das mostras mais tradicionais aí do Brasil, de indie games, já tem... Já estamos indo para a 18ª edição agora, é, isso tudo é, mostra nossa inquietude, né? Sempre, sempre, sempre como estúdio, não queremos só construir nossos jogos, mas também levar o ecossistema para frente, né? E acho que por aí devemos continuar, assim, com certeza nesse próximo ano a gente vai se aquietar um pouquinho, até porque a gente está fechando a Indoor House agora e está nessa mudança, na verdade expansão, né, para Toronto, então a gente vai ficar com dois estúdios, um em Brasília e outro em Toronto. É, mas isso não significa que a gente vai parar por aí, né? Com certeza vamos ter novidades e vamos continuar trabalhando. A gente está começando um projeto novo agora, a gente está lançando o Autospace, que é o nosso o projeto mais recente, que vai ser lançado para consoles, e já começando um projeto novo para lançar aí daqui a um ano, dois anos, então tem bastante expectativa nesse novo projeto. Bom, queria agradecer a oportunidade de entrevista, muito obrigado. É, tem uma ótima noite para vocês um Abraço, até mais Esse foi o Saulo Camarote Nunca é bom dar uma notícia dessas Era bom que a India Warehouse se mantivesse Que a gente se expandisse, que a mídia cobrisse Com mais afinco é, Esse mercado indie. E aqui eu faço uma autocrítica A minha pessoa mesmo a gente, a gente cobre jogos AAA Mas jogos AAA a gente tem em todos os sites E sempre foi um diferencial ...do Drops de Jogos dá um espaço maior aos índios. Mas aqui a gente se manifesta sempre como um espaço aberto para os desenvolvedores nacionais. A gente fez uma matéria grande com o Bring, graças a um desenvolvedor que estava presente no último evento deles... É, no Drops de Jogos e a gente convida que os desenvolvedores nos enviem material, nos enviem releases, nos enviem é, o que vocês estão produzindo Para a gente continuar divulgando, a gente continuar vendendo jogos e expandindo a nossa produção Por mais que o Brasil enfrente problemas econômicos, problemas políticos, problemas é, no próprio ecossistema de empreendedorismo que a gente tem no Brasil A gente tem impostos que são muito altos, uma um ecossistema que às vezes não é muito é, honesto com o empreendedor é, pequeno e médio, mas a gente está cada vez se esforçando melhor para dar o espaço devido a esses estúdios e a todos os desenvolvedores. Então eu queria agradecer muito ao Saulo, o Saulo é um cara que eu acompanho há pelo menos 5, 6 anos, é um desenvolvedor muito é, notável o Outer of Space é um outro grande projeto dele, eu gostei muito do Galaxy of Pen and Paper, que é um jogo dele que é uma expansão do próprio Knights of Pen and Paper, em que você é um narrador uh, de RPG o que é super bacana, as opções de, de customização, ele e o Marcos Venturelli fizeram o excelente Chroma Squad, que é um dos meus jogos favoritos no mercado nacional, então ele é um cara muito grande, vai ter sucesso aí em Toronto, que bom que a gente tem desenvolvedores com alguns braços internacionais para manter o nosso mercado brasileiro vivo, para manter o nosso DNA, as nossas empresas desenvolvedoras vivas, mesmo com crise, mesmo com reveses, a gente está cada vez mais presente no mercado nacional. Falei bem, produção? Muito bom. Faz aquela virada sonora, vamos lá. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final dessa temporada 2019, do News Games. Está dando horário já, pessoal? Que bom. É... Quero dizer para vocês que foi uma honra acompanhar vocês nesse um ano. Semana que vem vocês vão ter uma reprise. Vocês estão ouvindo Divine Dragon de Sekiro, que é um dos melhores jogos de 2019. A gente vai falar de melhores jogos quando a gente entrar no ano novo. Quero desejar para vocês que vocês tenham uma excelente ceia de Natal, que vocês curtam muito o ano novo, a folga que vocês tiverem. A gente vai continuar aqui trazendo novidades, notícias, todo noticiário Hard News você acompanha na Rádio Geekbr.com.br, que eu estou atualizando o site lá toda hora, trazendo pelo menos cinco notinhas que são que você precisa saber do que está rolando uh, no cenário internacional. Quero agradecer ao Gabriel Pazotto que me aguenta todas as semanas aqui. E enfim, gente, você está na Rádio Geek, apaixonado por games, apaixonado pelo que fazem. Peça 2020. Até mais. Tchau, tchau.